Nós somos do Centro Cultural Esperança Vermelha. Estamos dando continuidade ao curso Histórias do PT no Governo de Campinas. Conhecer o passado para conquistar o futuro. É, teremos hoje a fala do companheiro Vicente Andreu, que foi presidente da Sanasa, vai compartilhar conosco as suas análises, observações e impressões sobre o tema em pauta. Queremos agradecer a quem está acompanhando o curso aqueles que quiserem ter acesso às outras aulas, aos outros conteúdos, os vídeos já se encontram disponíveis nos nossos canais. É, agradecemos muito a quem tem acompanhado, quem está aqui na sala hoje, e a todos aqueles e aquelas que ainda nos darão o prazer de nos assistir no futuro. O objetivo desse curso é uma re grande reflexão sobre a história do PT no governo de Campinas, e, para isso, a gente convida o companheiro Vicente Andreu, que fará a sua é, explanação de hoje em torno de 20 a 30 minutos. Depois disso, como sempre, faremos um debate, primeiro com a participação das pessoas que estão aqui na sala Zoom. Depois abriremos para perguntas e, e questionamentos e colocações ah, que, se, que forem apresentadas nas nossas redes sociais. Mais uma vez dizendo, o Centro Cultural Esperança Vermelha é uma iniciativa de um grupo de militantes da esquerda em Campinas, exatamente para organizar momentos de reflexão, de conhecimento e de aprofundamento do debate político. Então, Vicente, a palavra está com você. E nós vamos acompanhar agora as questões que foram sendo, colo foram sendo colocadas nos nossos chats. Boa noite, Vicente. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Estou te passando a palavra. Muito obrigado a todos os internautas. Boa noite a todos, a todas. É, quero agradecer o, o convite do Centro Cultural Esperança Vermelha para poder compartilhar e fazer o registro histórico de um período tão importante na minha vida pessoal e também na história política aqui da cidade. E cumprimentar... Todos que estão nos acompanhando e, e vários aqui que, que compartilharam e lideraram esse processo, como a nossa querida Isalene Itiene, nossa perfeita, a ele que esteve junto conosco também nesse nesse período, o Adriano, também cumprimentar a Liana, o Chris e aqui tem uma pimpinela vermelha, que é, eu não consigo identificar, e a Paula, que é que nem, quem nos organiza. Bom, é... Eu é, penso que esse período no início do, do, do ano 2000 na virada do, do milênio do século do século, né? 2010, é só só no 2000 foi no passado foi na alguns anos antes, né? Foi um período assim é, é bastante importante que tem tem seus reflexos ainda na história política aqui da cidade de Campinas, principalmente com reflexos na história do próprio PT. Eu penso que uma avaliação global desse período aponta para um conjunto de acertos muito relevantes aqui na cidade de Campinas. Então, considero de que foi um governo transformador, iniciado por Toninho, encerrado com Exalene, Muitas políticas públicas foram marcantes na história da cidade. Não, penso que deu uma contribuição também no saneamento, mas principalmente através do orçamento participativo, que ganhou um impulso assim, muito vigoroso aqui na cidade. Mas, no entanto, eu penso que talvez a trajetória política nossa não tenha conseguido, interna e externamente, transformar aquilo que, na minha opinião, foi um governo de muitos acertos, transformar esse período num período onde o balanço político geral tenha sido um balanço consolidado com essa, com esse vigor, com essas palavras que eu aqui estou mencionando. É uma pena, eu acho que isso... É produto também de um aprendizado no campo da esquerda, da convivência com as diferenças. As nossas diferenças acabaram sendo aproveitadas e potencializadas de outra maneira, diferenças no campo interno do PT, de concepção administrativa e mesmo política, e que não permitiram e não permite ainda, infelizmente, um reconhecimento adequado, como eu falei, de um... De um de um governo muito inovador. No campo do saneamento, eu vou tentar aqui fazer uma cronologia de como isso aconteceu, mas no campo do saneamento, coisas que nós iniciamos nesse período, em 2001, 2002, eles ainda nem foram concluídos, ainda nem foram concluídos. E outros são mantidos sem a justiça do referencial histórico do que representou o nosso governo durante esse período. Por exemplo, o avanço é tremendo que nós tivemos na priorização do tratamento de esgoto, que era a principal dívida da cidade, do saneamento com a própria cidade e do saneamento da cidade com a bacia, porque Campinas, com a população que tem, com a importância que tem. Acabava sendo a principal responsável é, pela poluição dos mananciais a partir da nossa cidade, por um grande trecho ainda é, dos rios da nossa é, bacia. Então, acho que é, eu queria iniciar fazendo esse reconhecimento e apontando aqui a minha visão de, de um governo extremamente positivo, extremamente inovador né? e que, infelizmente, o julgamento político disso, por inabilidade nossa, pelas nossas diferenças, acabaram favorecendo em que essas coisas sempre retornem e muitas vezes retornem com uma leitura negativa. Então, eu queria cumprimentar e acho muito positivo que é, o Centro Cultural faça esse resgate do ponto de vista daquilo que representou o nosso governo. É, o... Quando nós disputamos as eleições, muito embora eu participasse junto com outras pessoas diretamente da coordenação da campanha, não houve nenhum momento de discussão entre nós da composição, pelo menos que eu tenha participado, da composição de um eventual futuro governo. Eu acho que isso foi muito positivo, porque muitas vezes essa, essa visão de uma divisão antecipada de, de, de, de como o governo vai ser e vai se comportar, ele gera muito mais problemas no processo de campanha do que benefícios, muito embora seja legítimo. Então, fizemos uma campanha, assim na minha opinião, maravilhosa também, sobre todos os aspectos, e internamente eu não havia participado e não participamos de nenhuma, que eu saiba, nenhuma discussão anterior a respeito de como compor o Governo. É, eu, eu vinha de uma trajetória na Companhia Paulista de Força e Luz, onde desde 1997 eu tinha deixado de ser é, dirigente sindical para ocupar um posto que o, que o que as empresas públicas de São Paulo tinham, que era o cargo de diretor eleito pelos empregados. Então Eu fui eleito é, diretor da CPFL, pelos trabalhadores, e com isso em 1995 e com a privatização da empresa em 1997, eu passei a integrar o Conselho de Administração da CPFL, uma das maiores empresas de distribuição de energia. E lá no Conselho passei a conviver com personalidades importantes do, do, do, do mundo de negócios do país, como foi o Rogério L, que era o presidente da Vale do Rio Doce, que faleceu, e também o Carlos Emílio de Moraes, entre outros, que era o filho do Antônio Emílio de Moraes e que também, infelizmente, também faleceu. Então, eu tinha, um, vamos dizer assim, um conhecimento prático dessa vivência de um lado sindical e de um outro, de conhecer os aspectos da gestão de, de, de empresa. É, ter Terminada a eleição, houve uma reunião muito grande na casa do Eliezer. Eu não sei quem daqui participou, mas foi uma reunião é, bem significativa. E aonde é o Toninho, antes de sair para tirar um, alguns dias de férias logo após a eleição, é, definiu-se algumas pessoas. Eu só me recordo do meu caso, particularmente, onde se definiu onde as pessoas é, poderiam ocupar repostos importantes na administração. E por conta dessa trajetória na CPFL. É, foi feito convite para assumir essa NASA. Então, num processo de desgaste imenso aqui no município, no governo Chico Amaral, é, é a empresa muito sucateada e com dificuldades. Depois eu fui conhecer essas dificuldades dificuldades de atraso de pagamento, os trabalhadores com uma baixíssima autoestima, com dificuldade, inclusive, de fazer a crédito, os próprios trabalhadores. É, no, no, no comércio local, a empresa apresentava um, um, um atraso sistemático de três a quatro meses em todos os seus contratos. Isso, obviamente, num processo que visava, através do sucateamento, favorecer o processo de privatização da Sanasa, que tinha, naquele momento tinha até um apelo popular é, expressivo aqui na cidade de Campinas. E quando foi feito esse convite, o Toninho também pediu para que nós tivéssemos, assim pediu, nos deu total autonomia para compor a direção da empresa. E ele foi viajar e nós fazíamos então reuniões sistemáticas, eram reuniões muito grandes porque elas aconteciam simultaneamente num comitê que existia, não me lembro o nome da rua, ali no centro da cidade, então, cada um ocupava uma sala, o fundo da casa, tal, fazendo essas reuniões destinadas a compor, a montar suas equipes, seja para o processo de transição e depois para efetivamente compor e montar o governo. E eu vinha já com essa visão da companhia e que nós poderíamos fazer algumas transformações de início. Primeiro, era uma empresa... É, é, com cerca de 1.400 empregados, hoje tem mais de 2.200, né? é um escândalo que aconteceu, que está acontecendo aí sim, no governo Jonas Donizete. E nós entendimos que era possível né que a, a, a Sanasa funcionasse com um número menor de diretorias e nós reduzimos, já que, conceitualmente nós não teríamos essas seis diretorias que existiam e que nós íamos reduzir para quatro. É, fiz um convite a Fábio Atuma. A Batuma uma economista, né? trabalhava conosco na subseção do DIESA, nos sindicatos eletricitários, conhecia de longuíssima data, extremamente competente, comprometida, e fiz um convite a ela pessoalmente para que ela fosse a diretora financeira, e que eu pretendia nessa reforma também, mesmo contrariando alguns parâmetros, sobre a questão da divisão de quem administra e quem cuida do dinheiro e tudo mais, mas que ela é, coordenasse a fusão da diretoria financeira com a diretoria administrativa. É, pela minha experiência assim pessoal de ter, ter composto os quadros da CPFL como empregado, eu entendi que o nosso governo deveria ter também um representante dos trabalhadores. Não no processo de eleição, nem estaria condições de fazer isso tudo, mas é, ter um representante dos trabalhadores e o sindicato. Então me apresentou é, três nomes e eles entendiam que teria condições de ocupar a Diretoria de Operações, eu entendia que essa diretoria deveria ser mantida por um servidor. E convidei, então, depois de uma entrevista com, com os três nomes indicados, eu não me lembro do sobrenome, mas o primeiro nome dele era Reinaldo. Convidei o Reinaldo, que era um engenheiro de trajetória muito grande lá dentro da Sanasa. E, a último, e o último é, cargo, que era a Diretoria Comercial... O, eu fiz um convite ao Silvio, Silvio Marques, petroleiro, e o Silvio, naquele momento, até dentro da composição de forças, pretendia ir para a CETEC. E eu convidei o Silvio dizendo, Silvio, pô, é, vamos, vamos fazer uma coisa um pouco menos... É, da CETEC as notícias nem sempre são tão boas, nem nada, e na Sanasa a gente tem um campo grande para poder expandir. E aí o Silvio assumiu a diretoria comercial. É, o Toninho validou, como eu falei, deu carta branca, não, não me questionou absolutamente nada a respeito disso, nada, nada, nada, nada. E tomamos posse, o Nilson era então nosso secretário de negócios jurídicos, tomamos posse no dia 2 de janeiro, depois de uma posse, de uma sequência de a posse do Toninho no dia no 1º dia de janeiro, um evento histórico aqui na cidade, muita emoção, muita, muita, muita, muita energia. E tomamos posse no dia 2, onde de pronto implementamos então essas medidas da redução da diretoria. eu acho que isso foi um tremendo acerto logo de início, porque demarcou um campo que não era apenas de um, ocupar um espaço, mas sim transformar aquele espaço da Sanasa numa outra concepção. É, os, como, os primeiros dias eram, os primeiros meses eram muito intensos, porque, como eu mencionei, nós corríamos o risco de, dar o sucateamento da empresa, nós não termos condições de pagar a folha dos servidores. Isso me levou, inclusive, a uma relação muito difícil com o Unicamp, que é o principal cliente da Sanasa, acredito que seja até hoje, e também recusava e tinha uma série de dificuldades em pagar as suas contas, e com o Bradesco. Que era o banco que, que tinha a conta dos servidores, e nessa nessa conversa com o Bradesco, anunciamos, olha, em abril, provavelmente nós não vamos ter o recurso para pagar os servidores só com a receita da empresa, nós gostaríamos de ter um empréstimo rotativo, que vocês fizessem o pagamento da folha para um crédito posterior, né? para um pagamento posterior. O Bradesco se recusou a fazer isso, e aí nós abrimos um processo de levar para lá um banco público, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O Banco do Brasil não se interessou, incrível essas coisas. Hoje o Banco do Brasil paga uma fortuna para ter a conta de, de serviços de, de empresas públicas, o Banco do Brasil nem apareceu e a Caixa Econômica então assumiu. E por felicidade, quando chegou em abril, é, a partir desse houve um, um grande atrito entre mim e o, o, o contra-reitor, porque eu não consigo admitir que aquela pessoa fosse um pró-reitor, eu dizia isso para o irmão, e, Mano, você não tem um pró-reitor, você tem um contra-reitor. Então, o rapaz que cuidava disso, na minha opinião, uma pessoa com, com limitações tremendas lá dentro do Unicamp, mas conseguimos fazer com que o Unicamp pagasse, e com isso, nós atravessamos esse começo, essa chegada do governo, sem nenhum trauma significativo, que, na nossa opinião, é fundamental. Porque se a gente chegasse logo em seguida tivéssemos uma greve ou qualquer coisa assim por ausência de pagamento, evidentemente a nossa, a nossa gestão estaria muito mais dificultada. Então, atravessamos esse início, fazíamos reuniões diárias, logo depois do expediente, os quatro diretores, e cada um contando e fazendo um, um processo de amarração das diversas atividades. E passado o mês de abril, então, nós começamos a ganhar fôlego na gestão da empresa, com domínio completo da empresa. É, definimos que a prioridade seria os investimentos em tratamento de esgoto, que como eu mencionei no início, era o grande é, a grande dívida da Sanasa com, com, com a cidade, com a bacia. Só que para isso nós precisamos recompor também as finanças, porque a Sanasa... As, assim, esses governos tidos de, de, de, de populistas, eles eles praticavam uma política tarifária insana, uma, uma concessão de benefícios para os servidores também, na minha opinião, absolutamente incompatíveis com a realidade das demais empresas, inclusive com a própria CPFL, para quê? Para manter o um nível de, de não ter mobilização da opinião pública, nem ter nenhum tipo de mobilização interna por parte dos trabalhadores, e com isso sucatear e fazer contratos e tudo mais. Ah, é uma coisa, renegociamos os contratos de início, no primeiro mês, isso foi uma linha geral no nosso governo, o Nilson também pilotou isso logo no início, e obtínhamos, chamávamos as pessoas para conversar, e as pessoas de pronto davam descontos de 20%, 30% em relação aos contratos que nós tínhamos, o que demonstrava que vinha sendo praticado uma uma política de conluio né, entre os, os, os prestadores de serviço e os preços que estavam sendo praticados. é quando, aí eu estou gastando um pouco tempo nessa parte inicial, porque, na minha opinião, foi isso que demarcou, foi isso que garantiu o primeiro ano, foi o que garantiu depois né, é, uma trajetória, na minha opinião, virtuosa em termos de saneamento na cidade. É, a discussão do plano, então, o, o Toninho validou, ele entendia também que essa era a dívida da cidade, era o tratamento de esgoto. Porém, nós não tínhamos recursos para fazer isso. Nós estávamos recompondo as finanças, mas nós não tínhamos recursos. E aí começou um longo processo pessoal entre mim e o Toninho sobre o reajuste das tarifas. Eu não sei se o Wilson também acompanhou, porque reajustar a tarifa, agora depois de 2007, a legislação definiu as agências reguladoras, então, no caso aqui, hoje, quem cumpre essa cara do reajuste não é mais o dirigente da empresa, isso exigiria um outro um outro debate, porque essas agências foram todas recapturadas pela, pelas empresas, agora, infelizmente, elas fazem o que as empresas querem, mas, na época, quem dava o reajuste era o próprio presidente da sala, a partir de uma negociação com o prefeito. Então, foi uma discussão longa, porque a Toninha tinha um receio de dar um reajuste tarifário, que era muito expressivo do ponto de vista percentual, era em média 35% de reajuste. Foi o talvez o maior reajuste de tarifa praticado no Brasil naquele eh, ano, porém, ele representava o equivalente a duas cervejas de reajuste para o consumo mensal em relação à tarifa de 10 metros cúbicos. Então, a Toninha autorizou que nós praticássemos esse reajuste, como eu falei, foi também um processo longo e divergente. assim, curioso de como que, é que essas coisas vão acontecendo. E antes de que nós dessemos o reajuste, nós iniciamos então um processo, sem dar um número, e esse, na minha opinião, foi um segundo acerto crucial nesse nesse período, que não foi de anunciar o reajuste para o que fazer. Primeiro, nós começamos a fazer uma discussão com a imprensa da cidade, com a Câmara Municipal, com organizações de amigos de bairro, discutindo qual era o projeto que precisava ser feito. E era óbvio que todas essas discussões saía como primeira, primeira, primeira atividade a necessidade de tratar os esgotos de Campinas, porque a cobertura de água era uma cobertura é, praticamente universal. Então, quando as pessoas e, e a imprensa, eu fui visitar o, o, o, o editor lá do Correio, o Silvino, fui visitar o, o, o Tony, na EPTV, fui visitar a Bande, fui visitar a Câmara Municipal, fiz reuniões em Câmara Municipal, e eu apresentava dizendo o seguinte, olha, é, o projeto para a cidade é um projeto de dar um salto no tratamento de esgoto, nós tínhamos praticamente 6% numa estação que fica ali na Dom Pedro, a Samambaia, que foi inaugurada pelo Toninho, o Toninho pessoalmente inaugurou, mas não foi uma estação construída por nós, né? e você apresentava o projeto de que nós poderíamos saltar de 6% para 70% em um mandato de quatro anos. Era um esforço assim, incomparável com empresas, com cidades do tamanho de Campinas. E quando você apresentava o projeto, as pessoas concordavam. E aí você dizia, bom, mas para esse projeto nós precisamos recompor as finanças. E para recompor as finanças eu tenho que dar um reajuste de tarifa. É, e foi um acerto. Porque outros colegas, assim, eu me lembro do Zé Machado em Piracicaba, o Zé Machado deu um aumento e dizia, olha, esse aumento é para tal coisa. As pessoas não aceitavam. Então, quando você apresenta primeiro o que você vai fazer, na minha opinião, é um mecanismo, foi um aprendizado de extremo sucesso no caso da Sanasa. E nós demos, então, reajuste 35% nas tarifas da Sanasa em junho, julho de 2001 conseguimos equilibrar a, a, as finanças da Sanasa, colocamos de pé um projeto audacioso né, de tratamento de esgoto numa cidade do porte como Campinas. E foi muito interessante, porque ao final desse 2001, nós tínhamos não só conseguido pagar todos aqueles meses de atraso que eu mencionei, dos contratos que havia, uma parte, claro, ficou facilitada pela redução, como nós chegamos, ficou todos, todos os contratos ficaram é, é, em dia, como ao final do ano nós antecipamos por carta a todos os fornecedores para não permitir nenhum tipo de negociação de balcão, né? para parecer que era uma concessão pessoal, particular, que pudesse derivar qualquer tipo de, de, de contrapartida, de negociada com os fornecedores, nós por carta anunciamos que nós estaríamos antecipando o 13º salário. Ainda nesse processo de revisão de tarifa, uma outra coisa que foi importantíssima no início e que consolidou também a nossa relação com os trabalhadores da Sanasa, é que essa discussão, mesmo sendo uma discussão extremamente difícil, árida, tarifa, faixa, tal, não sei o quê, nós reuníamos os trabalhadores ali ao lado da Sanasa, onde tinha um teatro de uma igreja, e dizíamos para ele, olha, o que nós vamos fazer vai ser isso, assim, assim, assado, eu sei que é difícil, mas nenhum de vocês, trabalhadores da Sanasa, se for questionado por alguém da cidade, vai dizer que o reajuste você não sabe. Então, tá aqui, se você tem alguma dúvida, por favor, tire e tal, não sei o quê, mas vocês serão as pessoas que vão defender esse reajuste para a gente recuperar a empresa. Foi um sucesso, um sucesso. E a minha relação com os trabalhadores foi melhorando, que outro dia, um pouco antes da pandemia, eu estava caminhando pela cidade e eu moro aqui próximo ao Shopping Guatemi, e uma moto niveladora, um trabalhador com uma moto niveladora, encostou a moto niveladora em assim, próxima à calçada e foi lá conversar comigo, nessa coisa de uma relação que a gente mantinha com eles, é, é muito positiva. Foi positiva também, eu estava me esquecendo disso, porque tanto o Toninho como a Isalene não me pediram para indicar ninguém. Ninguém! Então, nós conseguimos fazer, e não tivemos pressão de ninguém, tinha de Câmara dos Vereadores e tudo mais, e sempre recebemos o apoio para não submeter essa nasa a esse tipo de pressão. E nós conseguimos, então, ganhar muita credibilidade dos trabalhadores, porque quando eu ia nas reuniões, eu visitava todos os locais, e eles falavam, tinha um senhor que falava assim, eh, tem muita gente que vem aqui fala tudo isso que o senhor está falando e nunca fizeram. Aí eu voltava depois de um tempinho e ela falava, e, e aí senhor, caiu algum paraquedista aqui? Não, até agora não. Aí voltava, e caiu algum paraquedista assim? Não, então isso gerou, na minha opinião, não sei as outras áreas, eu acho que saúde e educação são áreas históricas de uma profunda relação com a esquerda, mas gerou lá no âmbito da sanas uma relação muito, extremamente positiva e que permitiu então que a gente recuperasse essa capacidade. essa Nasa começou a ganhar qualidade em todos os seus indicadores, mesmo com o governo Fernando Henrique até 2002 restringindo o financiamento para as empresas de saneamento numa política de privatização. Os nossos indicadores eram tão positivos que o banco... Eu não vou me lembrar. Não era... Acho que era econômico se de falir. Era um desses junto com a Caixa Econômica, nos permitia ter os financiamentos para colocar essas obras de pé. Né? E conseguimos, então, é, é, ter assim a nasa como a principal referência de qualidade de serviço de saneamento no Brasil. Nós conseguimos isso em, em dois anos, no segundo ano já era assim. E a, a, o Valor Econômico tinha um prêmio é, sobre as melhores empresas e elas iam colocando os, as diversas pontuações, nós ganhávamos em todas, só perdíamos no tamanho da empresa, que era um dos quesitos, então como a Sanasa, comparada com a Sabert, com a Popasa, com a Sanepar e tudo mais, nós não tínhamos pontuação, nós ficávamos em segundo lugar, por conta desses pontos que nós perdíamos, porque nós não tínhamos pontuação no quesito, mas a Sanasa passou a ocupar os melhores indicadores de qualidade. É, o plano de, de, de saneamento envolvia a construção da Et Pissarrão, que nós concluímos no nosso governo. Mas a Isalene inaugurou com a presença do presidente Lula, aqui em Campinas, essa Et. Depois o, o Hélio reinaugurou a Et né, para colocar essa Ete como conta dele, uma situação assim, meio até patética. É, logo em seguida, o Hélio inaugurou uma estação que também foi foi iniciada conosco que é aquela estação do umas que é a maior que tem aqui no interior de estado que fica na Dom Pedro ali próximo em frente ao Carrefour e tudo mais do outro lado do Carrefour essa essa, essa estação também foi iniciada no nosso governo e começamos também um plano de, de construção de outras estações em Sousas que tenham não foi interligada o bairro do São Conrado a estação de tratamento de Souzas até hoje coisa que foi iniciado por nós né? e, e, e uma série de outras é, estações de tratamento eu vivi uma experiência também muito interessante nesse registro que foi uma negociação com o município é, do lado aqui que eu não lembro o nome que nós queríamos, ele queria fazer uma estação de tratamento de esgoto no Rio, dois quilômetros dentro da cidade dele. Nós tínhamos uma nossa, acho que era São Martim, em Campinas. Aí eu fui negociar com o prefeito de que ele fizesse a estação de tratamento no município dele, um pouco maior, e que nós ajudaríamos, nós cobriríamos os custos operacionais desse município. Aí o prefeito respondeu para mim, assim, é um negócio absurdo como a política ela é, muitas vezes, muito mesquinha. O prefeito respondeu para mim, mas você acha que eu vou tratar o, o, o esgoto de Campinas? Eu vou receber o esgoto de Campinas. Quando ele recebeu o esgoto, todo dia, porque era só não tratar a estação de tratamento de, de, de esgoto de Campinas, que o esgoto chegava naturalmente lá. Mas ele se recusou a fazer essa estação de tratamento compartilhada, que teria sido uma experiência incrível. Fizemos, por outro lado, uma operação que ainda é, me deixa orgulhoso e triste, eu sempre digo isso, triste porque é a única, orgulhoso porque nós fizemos, que foi uma relação com o município de Valinhos, porque Valinhos precisava executar uma estação de tratamento de esgoto, não me lembro o nome agora, fica no Ribeirão Pinheiros, e o Ribeirão Pinheiros desemboca praticamente 100 metros do ponto onde essa nasa captava água. Então, não ter o tratamento de esgoto em Valinhos representava uma piora da água, qualidade da água que essa nasa recebia. Então, nós fizemos uma operação junto com a Agência Nacional de Águas, que depois eu fui presidir em 2010, onde Valinhos tinha um crédito a receber da ordem de 4 milhões de reais. Se fizesse a estação, era um programa chamado PRODES, Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, ele tinha esse crédito, mas não tinha dinheiro para fazer a obra. Então, nós financiamos Valinhos e ficamos com o crédito daquela estação quando ficasse pronta por parte do governo federal. E a estação foi feita. Né? Houve uma certa incompreensão no início, porque a prefeita, eu, aí que eu descobri que a Isalene era natural de Valinhos, e algumas pessoas, é, é, é, a imprensa aqui, ela já estávamos já numa relação muito ruim, perguntaram. É, Imputavam que nós estávamos fazendo isso porque a Isalene era natural de valinhas, o que não tinha absolutamente nada a ver com esse, com esse processo, e foi uma operação assim incrível, inédita, de é, é, parceria em público-público, né, entre entes públicos, é, para tratar o esgoto de valinhos. Porque ele era de interesse da cidade de Campinas. Avançamos muito, muito mesmo. É, depois tivemos uma interrupção abrupta, por questões de natureza política, que eu acho que não é o, o, o, o escopo dessa nossa conversa aqui. Eu acho que, aqui acho que como eu falei no início, ressaltar é, os avanços, é, na minha opinião, incríveis. É, quase revolucionários, que nós tivemos na administração municipal aqui de Campinas. E aí eu saio da, da Sanasa em 2000, em outubro de 2003, porém nós já tínhamos, então, praticamente todo esse escopo de projetos montados. E alguns, inclusive, transformadores para dentro da própria Sanasa. Nós revis fizemos uma revisão de plano de cargos e salários, que depois foi tetupado jogaram todo mundo, bom, aí é um inferno essa administração, é questão se você não tiver coerência e persistência, é, esses ganhos se perdem rapidamente através do corporativismo e, e de medidas é, é, populistas de novo, ou simplesmente para agradar as pessoas e não para ter uma responsabilidade, guardar os servidores e não para ter uma responsabilidade com a cidade inteira. É, e, e criamos também o, o que não foi encerrado comigo, é, que foi o, a, a vinculação da Sanasa a Petros. Os servidores da Sanasa, então, passaram a ter um plano de previdência né, complementar, como eu tinha na CPFL, Petrobras, Banco do Brasil, grandes empresas do Brasil. E aí foi feito, iniciou o processo comigo depois se encerrou com o Schumann. É, isso também, na minha opinião, representou um assim, carinho até hoje por parte dos trabalhadores e trabalhadoras da Sanasa em relação a, a, a mim, ao Silvio, à Fábia, pessoalmente, mais ao PT, né? um reconhecimento ao, ao, ao que o PT transformou a Sanasa em Campinas. Enfrentamos naquela época um debate que eu vou encerrar com isso, como registro histórico que é um debate conceitualmente complexo, porque ele a princípio é correto, mas do ponto de vista da sustentabilidade ele não, não, não se mantém, que era a discussão sobre a Sanasa ambiental. A Sanasa ambiental, no caso, era trazer para o âmbito da Sanasa é, atividades também de resíduos sólidos, né? Então, todo o lixo ia para a cidade, para a Sanasa e também educação ambiental e outras desse tipo. Mas o problema principal era levar o lixo para a Sanasa. E aí eu pedi para o Silvio fazer uma pesquisa, ele foi pessoalmente, nós tínhamos participamos de uma associação, chamava, chama-se ainda, SEMAS, Associação de Serviços Municipais de Água e Esgoto do Brasil. E o que a gente identificou é que os municípios que tinham feito isso estavam enfrentando muita dificuldade. Por quê? Porque como o serviço de, de, de, de, de lixo não se paga, ele é, cober, ele é cobrado no IPTU, mas ele não se paga, ao final o que você tinha, que, você tinha é que subsidiar o, o serviço de lixo com a tarifa de água. E aí você acabaria fazendo com que as pessoas mais pobres estivessem subsidiando o lixo das pessoas mais ricas da cidade. Então, nós dizemos o seguinte, não é um problema de ganhar eficiência, é um problema de justiça tarifária. Então, você estaria cobrando a mais na conta de água simplesmente para manter o serviço de lixo que não se pagava de regiões ricas da cidade. Então, isso nós... Isso inclusive gerou, não sei se você lembra, Isalene, a gente conversou muito sobre isso, você insistia, eu te apresentava esses argumentos, ao final você concordou comigo, de que não era um problema conceitual. Conceitual, a sua defesa é absolutamente correta, era correta a Sanasa ser ambiental, mas desde que o serviço de lixo, ao ser transferido para a Sanasa, ele fosse autossustentável através da cobrança de impostos, porque senão, na verdade, você estaria fazendo uma cobrança adicional nas tarifas. E foi também, eu acho que foi uma medida acertada não levar, continuo defendendo que não se leve enquanto o serviço de lixo não for autossustentável, resíduo sólido, não se pagar, e foi um sucesso. Aí criamos também uma coisa que foi inédita no Brasil, que foi o seguinte, o... Eu gostaria agora, está no nosso programa de governo agora, nós vamos levar isso, isso que eu vou dizer aqui, também para a política tarifária. Nós não fizemos para política tarifária, nós fizemos apenas para os serviços de instalação de água e esgoto na cidade de Campinas. Nos governos anteriores, para alguém ter acesso a uma rede de água e de esgoto, ele tinha que pagar um carnezinho, porque era muito caro. Uma ligação de água custava em 2000 custava R$ reais. eu lembro disso perfeitamente. Então, a pessoa comprava um carnê na prefeitura, como era o asfalto, ficava pagando esse carnezinho para depois ter direito a uma ligação de água. Fosse uma ligação de água no gramado, que começava a se expandir na cidade de Campinas, fosse uma ligação de água num, num, num, num núcleo é, urbanizado, como era o, o, o Oziel que estava sendo urbanizado também. Aí nós fizemos o seguinte, cruzamos o valor dessa taxa dando um desconto proporcional, inversamente proporcional ao IPTU, ou seja, quem tinha o IPTU mais caro, ou seja, todos os serviços municipais já estavam incorporados, tinham um desconto de 10%. Aqueles que tinham IPTU mais baixo, portanto não tinha asfalto, eles recebiam 90% de desconto. Então, uma grande parte da população que tinha esses carnezinhos, eles continuaram, esses que tinham carne, infelizmente, continuaram pagando, mas as pessoas que não tinham condições de pagar esses carne, passaram a pagar, não 1.200 reais, passaram a pagar 120 reais. Então, foi assim, nós conseguimos fazer isso tudo com um grande apoio dos usuários da Sanado, e na minha opinião, hoje, nós teríamos condições de praticar tarifas de água diferenciadas na cidade de Campinas. As tarifas são tão absurdas, tão tão absurdas hoje praticadas pelo Jona. Para vocês terem uma ideia, isso já saiu no nosso programa, em alguns casos ela chega a ser o dobro da tarifa praticada pela Sabesp, não é por um municípiozinho pequeno, tal. é o dobro do praticado pela Sabesp. Então, nós teríamos condições de dar desconto, de tal maneira que a tarifa de água nas regiões mais pobres da cidade, a tarifa fosse mais barata do que as tarifas de água das regiões mais ricas da cidade. Isso não só é fruto dessa experiência que nós construímos no nosso governo, como depois na Agência Nacional de Águas, junto com o CDE, que fazia alguns trabalhos sobre água no Brasil, recomendavam que em vários países da Europa já se pratica a tarifa de água de maneira diferenciada. porque porque a tarifa a tarifa guarda uma relação com a renda das pessoas. E uma forma de transferência de renda é através de tarifas públicas. Então, não se trata daquela discussão que todo mundo paga a mesma coisa pela água. A água, sendo um bem público, é justo e correto que você cobre menos de quem tem menos renda e você cobre mais de quem tem mais renda. Então, isso está no nosso programa de governo agora, do, do, Toninho, do, do Torinho, do Pedro Torinho, como fruto, como eu falei, dessa experiência que nós tivemos no nosso governo. Eu, eu creio que eu ultrapassei, assim grande parte, o tempo que foi me dado, mas eu falo com muito orgulho, com assim, é... Uma grande honra de ter podido trabalhar durante esse período eh, na Sanasa, sobre a liderança do Toninho, sobre a liderança da Isalene, mesmo com todo o arranca-rabo que nós tivemos, não fomos não foram poucos, não, mas não cabe aqui a gente ficar tratando disso. Vamos falar das coisas corretas e acertadas que foram feitas aqui na cidade de Campina. E eu me sinto também responsável em parte, na parte que eu tive oportunidade, junto com a Fábia, junto com, com o Silvio Marques, junto com o Rinaldo, de termos construído uma gestão que ainda, infelizmente, é ruim quando a gente não vê essa superação. Eu gostaria que a gente tivesse superado o ponto de vista da gestão. e Isso me deixa triste, mas, por outro lado, nos dá a satisfação e orgulho de termos feito, na minha opinião, um governo revolucionário em termos de políticas públicas na cidade de Campinas. Era isso, inicialmente, fico à disposição de vocês. Obrigada, Vicente. Nós vamos agora abrir para as questões, para as intervenções, primeiro para quem está aqui na sala Zoom. Quero saber se alguém aqui quer fazer uso da palavra, se manifestou pelo chat, Eu ainda não localizei nenhuma solicitação, alguém... Quer perguntar diretamente, fazer algum comentário? A palavra está aberta aqui na sala. Eu me inscrevi, Sônia. Ah, então, por favor, Isolene, pode, pode, pode. A palavra está com você. Então, boa noite. Boa noite, Nilson, que ainda eu não o cumprimentei. Soraya. E Vicente, a gente já se cumprimentou. Uma das coisas, assim, dentro dessa questão da tarifa e de, de uma intervenção mesmo garantindo mais igualdade, foi a relação com os condomínios. Eu me lembro do Alphaville, né? o Alphaville 1. Você, você tem essa... Com quem mais nós fizemos... Aquela negociação, como foi feito com a Alphaville, que tinha o Jardim Miriam, que tinha os bairros todo ao redor da Alphaville, sem água, sem, sem tratamento, esgoto, e a Alphaville tinha a sua... Uh, todo, uh, tudo em particular. Né? E, e eu não, não me lembro se uh, nós tivemos essa intervenção com outros outros condomínios ou loteamentos. Essa é uma, a primeira, depois a gente continua. Eu gostaria, porque essa foi uma, uma ação também bem difícil e ousada, né? com a Unicamp, aquela questão da Unicamp que foi assim, acho que, acho que até, como você falou até hoje, né? não, não, não resolveu. É. Posso responder, Sônia? Sim, sim pode, pode responder já. Só ainda um pouquinho sobre o contra-reitor, Isalene, foi no, te, no período do Toninho. Eu não lembro o nome dele, a, a Corinta com certeza vai lembrar. Depois ele foi parar na Coab do governo da... da, da não, Dilma é do não é o Guedes? Não é o Guedes? Guedes. Guedes. É, o Guedes. <risos> é o horror aquele cara. O um horror, um horror. Bom, o escândalo foi tão grande, Isalene, mas foi tão grande, que um belo dia eu tô lá na Sanás, o Toninho me liga dizendo que o reitor do Unicamp, o Hermano, tava é, me chamando, tava numa reunião lá, porque tinha dado uma encreica lá no Unicamp, ele queria saber como eu tinha acabado, né? Porque foi uma encreica bem grande mesmo. Bom, aí eu me lembro que eu tava chegando, a reunião já tava montada, e no que eu tava chegando, você lembra disso, Nilce? você tava na reunião, o Guedes o Hermano olhou para mim e falou... Pelo que eu achei que você era maior. <risos> Lembra disso, Nilson? Ele falou, eu, eu, ele viu meu tamanho, o tamanho do Gued, ele falou: Pois esse cara é o um, é encrenca é, sem muito lastro físico para sustentar. Isalene, o Alphaville não fui eu. O Alphaville começou comigo, tal, tinha toda uma discussão ali, se eu não me engano, com o Shopping Dom Pedro, umas compensações, não me lembro bem. Mas o, o que a gente fez antes, que, que, que você tem toda é, razão de lembrar, foi com o Gramado Nova Campinas, é, Gramado, com a região do Gramado. Tem um condomínio lá chamado Nova Campinas e ali também estavam abrindo condomínios muito grandes que não tinham esgoto. E aí foi uma discussão interessante, porque, vamos supor, eu lembro que vocês lembraram aí que era R$ 1.200 a ligação. E nós tínhamos um cronograma, porque nós levávamos para o orçamento participativo toda a expansão de rede da Sanat. mas Nós não levávamos para o orçamento participativo as estações de tratamento de esgoto e tudo mais, que era óbvio que que as pessoas iam postergar as estações de tratamento para antecipar as ligações de rede. E aí nós fomos negociar lá e para que eles estavam com autuação do Ministério Público que eles estavam lançando esgoto na rua e nós fizemos uma proposta de que eles pagariam quatro mil reais eram, eram três vezes o valor da rede para que a gente antecipasse a, a rede para eles, mas eles pagariam muito mais, e com isso a gente poderia também fazer mais redes para o pessoal, que e antecipar também o pessoal do orçamento participativo que estava dentro do calendário normal. É, e depois, conseguimos, foi difícil, porque, olha, a choradeira dos do, dos cara lá na, na, naquela reunião foi tremenda, cara, tudo mundo, de, é, tudo advogado, tudo Pão duro, puxou, o médico e o advogado mora lá, não quer gastar um centavo. E tivemos um certo problema, Isalê, e acho que é por isso que você lembra, porque o pessoal do orçamento participativo estava dizendo que a gente estava furando a fila. Então ficou, isso também é um aprendizado para gente, né? do que que é o correto, o incorreto, porque veja, se a gente fosse seguir a fila, não faria o gramado. Agora, o gramado não estava furando a fila, o gramado estava garantindo, pagando, fazendo uma transição transferência para que a gente pudesse fazer mais rápido o, o, o, o pessoal mais pobre e tivemos apoio do Ministério Público que autuou sistematicamente aqueles condomínios e tudo mais mas eu não sei qual foi o final dessa história lá no gramado mas chegamos a fazer todos esses acordos em cima dessa dessa visão e do que você colocou da gente é, cobrar das áreas mais ricas da cidade é... Ter, ter recursos para poder fazer política pública para quem precisa de política pública. Né? E, e acho que depois, pelo que você está mencionando, acredito que depois o Schumann também deva ter tratado de algo assim lá no Alphaville. O Alphaville que eu me lembro um pouco era a lagoa, se a gente usar a lagoa para água, alguma coisa assim, mas eu, francamente, não me recordo da negociação com, com o Alphaville nesse período. Eu me lembro do Gramado, do Gramado eu me lembro perfeitamente dessas reuniões. Vicente, a gente tem aqui também uma, uma pergunta do Reinaldo Sicone. Você quer falar, Reinaldo, melhor a sua questão? Oi, posso falar sim. É, okay. Eu já falei para o Vicente, depois se você puder me manda... É, referências aí sobre essa possibilidade de tarifas diferenciadas. Esse debate interessante que eu nunca tinha visto, nem com a agência, que a gente debateu bastante aqui em Leme, eu não, não, não tinha visto brecha para isso. Um abraço aí para você. Obrigado. Mando sim, palmeirense. <risos> Prazer reencontrar o lo Reinaldo. Prazer é meu, amigo. Mais alguém na sala? Quer fazer uso da palavra? Se não, não tiver eu ninguém, que eu tenho essa chance? Sim, ah. quem quiser falar, quem Corinta pode falar, está com é, você. Rapidinho. Eu só é queria você. dizer para o dizer Vicente que foi um prazer trabalhar com você, foi super legal, a gente fez uma parceria, inclusive ecológica, né? E a Sanasa nos ajudou a resolver os problemas de... Problemas que não eram exatamente da Sanasa, eram nossos, né? De, de obras, pequenas obras na, na prefeitura, nas escolas, mas eram 200 equipamentos, todos terminados, todos assim degradados quando a gente assumiu e tinha vazamento de água e tinha isso e tinha aquilo e aí aquela peruazinha bonitinha que se organizou aquilo fazia dava uma visibilidade primeiro e, e segundo lugar permitiu assim um, um atendimento muito melhor para as escolas então é um prazer revê-lo e lembrar dessas coisas legais que a gente fez junto né era isso só. Um abraço a todos que estão presentes, mas em especial a você. Obrigado, Corinta. E, e você sabe que isso foi inspirador? Porque a partir desse processo da, da, da do caminhãozinho da limpeza da Sanasa, na, nas caixas d'água das escolas e pequenas manutenções nos banheiros, essa coisa toda, nós criamos também um programa chamado Minha Escola na Sanasa, que o saudoso, eu gostava muito dele, não conhecia, conheci na Sanasa, era uma pessoa assim conservadora nos valores, mas de um compromisso ético maravilhoso, que era o Armando Galo. E a gente tinha um programa Minha Escola na Sanasa, era um ônibus que passava nas escolas municipais e levava as crianças para conhecer o ciclo da água, né desde a sua captação. E nós fizemos um concurso municipal, um concurso público para a criança que ia fazer a foto e a criança que foi escolhida foi a filha do João Sinclair. Olha que coisa, depois eu a encontrei quando o João faleceu, aquele loucura lá do vidro é, do ônibus, matar o João. É, e aí eu a, eu a encontrei, ela era a nossa é, é, é foto desse ônibus, desse programa, junto com um grupo de, de atores e tudo mais. E criamos também o, o atendimento volante, que essa NASA tinha, mas não tinha organizado, que era uma outra perua que ia nas casas das pessoas e fazia ali um atendimento emergencial no que tange a qualidade, quando as pessoas reclamavam de qualidade. Então, esses outros avanços foi inspirado Nessa parceria, foram inspirados nessa parceria que nós fizemos com, com você. Eu lembro todas as vezes que a gente conversava e, e foi possível viabilizar. Vocês me permitem, foi muito engraçado também a negociação dessas peruas. É, nós quando nós tínhamos um contrato já vencido de frota de veículos, terceirizado, que depois nós primarizamos. E tem peruas andando até hoje, gente, 20 anos praticamente, essas caminhonetes estão é, andando aqui na, na cidade. E a empresa chama-se Bauruense. Você lembra disso, Nilson? Eu já te contei, você talvez não lembre. Aí nós íamos negociar com a Bauruense. Nós precisávamos fazer um contrato emergencial de, 60, de seis meses, além dos cinco anos, o que era uma justificativa difícil para ser feita. Mas eu queria, por outro lado, que ele nos desse essas peruas para a gente poder renovar, uma vez que elas já estavam amortizadas no contrato que tinha sido feito. Aí veio o cara lá da Bauruense, não me lembro o nome dele, mas ele era famoso financiador das campanhas do, do Mário Covas. E nós montamos toda uma estratégia lá, aonde eu ia ser duro, ia pedir três peruas, ele ia provavelmente oferecer uma perua e aí a Fábia turma e a equipe que estava na reunião iam fechar em duas peruas. Então, a nossa ideia para te atender, Corinta, nós íamos fazer essa negociação das três peruas. Aí montamos lá a reunião, tinha eu, a Fábia, mais um outro rapaz grandão lá da Sanasa, que eu me lembro, tal nessa reunião com o cara, não lembro o nome, o, senhor, o, o Nilson não lembra o nome dele, porque o Nilson tem uma memória para nome incrível. Aí o cara chegou lá, eu fiz todo aquele drama que não sei o que, já pagamos essas peruas, papapá, papapá, papapá, e eu quero três peruas. Aí, doação. Aí o cara olhou assim, fez aquelas coisas de com os olhos assim de quem está fazendo uma conta e falou, tá bom, eu dou as três peruas. Rapaz, foi uma frustração. <risos> Porque a gente estava preparado para uma guerra, para conseguir a negociação para as duas peruas. E o cara nos deu as três peruas, e a primeira perua foi para você, Corinto, naquele programa lá, que também ajudou né, muito, na própria imagem da NASA também, e foi um sucesso. E a negociação dos peruas aconteceu dessa maneira, que depois foram adaptadas. É, a gente vai lembrando, né? Como é, como é legal fazer essas reuniões. É, eu estou me divertindo muito nesse curso, sabe? Porque revendo pessoas revendo histórias e a cada um a gente vai relembrando de outras coisas, né? É. Né, Isalene? Porque eu e Isalene estamos sendo firmes aqui desde o primeiro dia do curso. Por isso que nós somos assíduas. É. Se ver outra pessoa, eu quero falar novamente. Por favor, Isalene, está com você a palavra. Então, então gente, nessa, nessa linha do reconhecimento como a Corinta fez, Uh, no curso todo acho que você assistiu algumas já né você já assistiu uh, o que para mim é muito interessante é um já que a minha a, na minha fala no último dia vai ser sobre o legado uh, um dos legados é esse uh, todas as pessoas falam o nosso governo né então quero assim ver que você também inicia falando o nosso governo. Então, isso eu acho que é um legado que, que garante também o reconhecimento que nós mesmos fazemos, porque realmente foi assim, com tantas intercorrências, que a gente, como você falou, não conseguimos um legado reconhecido. Mas para nós que trabalhamos, realmente, acho que é muito importante. Então, eu queria salientar isso, que desde o início, né, sempre foi o nosso governo, então, uh, uh, então, gente, você foi para a Ana, e, e uma das questões que era essa NASA ambiental, que era, você lembra assim, até o desejo que as estações de tratamento tivessem nome feminino, né, nós começamos lá no Santa Mônica, né, homenageando uma mulher que tivesse nomes de mulheres e, e que na estação tivesse essa possibilidade das pessoas frequentarem, fazer a horta, ter os viveiros e começou né, lá no Santa Mônica. Depois eu não me lembro agora se em outras a gente conseguiu, mas eu gostaria... Não, né? Como nós estamos pensando também no futuro e depois você foi para a Ana, e eu te perguntei até outro dia já, se a recomposição da mata ciliar, nós não fizemos isso, não fizemos isso uma política de governo. Porque tudo o que se mantém, que a gente percebe, que até hoje tem, foi o que foi implantado como uma política de governo. O que foi implantado por momentâneo, sei lá, sem sem realmente um debate maior, eu acho que saiu muito antes, né? O orçamento foi mantido apenas como uh, de fachada, o orçamento participativo. Mas eu, eu queria, em termos do futuro, nós temos assim um, um, um município que está desmatado mesmo, né? Que não tem mais, assim, planta que uh, os rios são poluídos e... Então eu queria saber com essa relação com o governo federal que nós tivemos e o que que deu para dar continuidade e o que que daria para nós fazermos agora no futuro governo, né? O que é que a gente realmente teria que fazer ainda? que nós precisamos foi discutido um pouco no você me desculpe, mas eu não acompanhei a discussão no plano de governo nessa questão, eu estava numa outra área uh, nessa, nessa questão de você realmente ter uma política ter uma sanás ambiental hoje se é possível junto com a Ana, fazendo essa relação a nível nacional, regional é isso que eu queria também é, eu eu assim eu nunca fui um ambientalista né então talvez eu tenha não tenhamos avançado tanto no nosso governo por não ter naquela época um aprendizado que eu fui ter na Ana eu fiquei oito anos na Ana convivi com o Mink convivi com a Isabela Teixeira e mesmo com o Sanei Filho, que como ambientalista é um, foi um ministro assim, com princípios ambientais. Eu, eu tenho uma relação, foi um aprendizado também trabalhar com o Sanei Filho. E nesse período a gente passou também pelo, pela revisão do Código Florestal. E na revisão do Código Florestal, eu acabei, a Ana e pessoalmente, eu acabei assumindo um papel importante na defesa das matas ciliares e tudo mais, uma vez que as empresas de saneamento tiveram um comportamento no Código Florestal de se aliar aos ruralistas, achando que dava para devastar tudo. Então, foi um aprendizado. Então, eu eu hoje vejo de maneira diferente coisas em relação ao passado. tá Eu queria fazer essa justificativa do início. É, então, acho que... É, tá... A questão ambiental é uma questão que deveria ser assumida muito forte pelas empresas de saneamento, porque a garantia de água no futuro está nisso. Né? Então, se as empresas continuarem negando a defesa da produção da água, a defesa das nascentes, a defesa da proteção das margens ciliares, contribuir para para diminuir o desmatamento, aumentar o reflorestamento, melhorar as condições do clima e tudo mais, vai ficar nessa coisa. Tem ano que chove demais, ano que chove de menos e uma insegurança é, permanente. Então, eu acho que foi um, um aprendizado grande. No caso da Sanasa, é, antes de chegar na questão ambiental, eu vejo assim, é, a Sanasa tem cobertura de água, esgoto e tratamento de esgoto em padrões bastante satisfatório. A expansão do, do, do, dessas áreas é, não requer tantos investimentos como em outras cidades que não têm esses, esses serviços ainda. Então é possível você rebaixar, eu acho que essa é a primeira coisa do nosso governo em relação ao próximo período é rebaixar as tarifas da Sanás. Isso não implica em quebrar a empresa, tirar o, o equilíbrio econômico-financeiro, não é uma proposta demagógica nem nada, por quê? Porque você não precisa desse investimento tão elevado. Tanto é assim que o Jonas Donizete fez uma lei, que na minha opinião é inconstitucional, vinculando até 2000 e não sei quanto, 2074, 2094, 50 milhões do lucro da Sanasa para pagar o CAMPREV, o déficit atorial do CAMPREV aqui dos servidores. Na minha opinião, isso é um absurdo. Claro que, no momento político, não pudemos entrar nesse debate, mas você está cobrando tarifa caríssima das pessoas pobres dessa cidade, que são a maioria, para pagar a déficit atorial do servidor público, que não foi causado por essa pessoa. Isso tem que ser resolvido num outro campo. Então, a primeira coisa é reduzir, é reduzir as tarifas. A segunda coisa é acabar com essa loucura da. Barragem de Sousas, que vai ser, custa 350 milhões. Para você ter uma ideia, 350 milhões é, é mais ou menos, dependendo da conta, é, ela é um quinto do patrimônio líquido da Sanasa. Então, quando você embutir uma barragem dessa na tarifa da Sanasa, para pagar, para amortizar e pagar essa, essa barragem, que é inútil, de grande impacto ambiental, você vai... Elevar ainda mais a tarifa de campinho. Então, você vai construir uma barragem para especulação imobiliária que não serve para segurança hídrica e que vai ter impacto na tarifa. Então, a segunda coisa é, contra essa barragem, nós vamos parar essa barragem de Souza. não vamos construir a barragem de Souza. Nós vamos para o problema onde ele está, que é o sistema cantareira. Só que o pessoal daqui fica de joelho para os governos tucanos e não enfrentam o problema. Só para vocês terem uma ideia, o Cantareira é 1 bilhão 450 milhões de metros cúbicos. Essa barragemzinha aqui tem 17 milhões de metros cúbicos. Então, é praticamente 100 vezes, só para fazer uma conta de arredondamento, 100 vezes que o Cantareira e o pessoal falando que isso aqui é independência de nada Isso aí é esquema para fazer barragem, para impactar a APA para destruir a APA e aumentar ainda mais as tarifas da cidade. Então, nesse campo está por aí, nós temos que discutir o é, Cantareira e temos que ver que, na minha opinião, é a solução para a região, que é tirar a concessão da, da, da usina de Americana, da CPFL, que está para vencer, e transformar a usina, a represa lá de Salto Grande, em represa para uso múltiplo de água. A água está poluída, mas despoluir aquela água, é muito mais barata do que fazer mais barato do que fazer essas barragens. E, para vocês terem uma ideia, a barragem de Americana tem 110 milhões de metros públicos. Ela sozinha, sem impacto ambiental nenhum, ao contrário, você estaria melhorando o impacto ao despoluir aquela barragem, ela é maior do que Souza, Pedreira e Amparo juntas. Mas, obviamente, não interessa ir para a Americana, que já está pronto, não tem inteira para trabalhar lá, e fazer essas três barbaridades. A outra coisa é essa nasa ambiental, do ponto de vista dela estimular e atuar na área ambiental. Eu acho isso possível né, e desejável, e a empresa precisa assumir. Agora, se for ainda nessa concepção de trazer o lixo para dentro da sanasa, eu continuo dizendo o seguinte, a conta não fecha, e o que você vai estar transferindo simplesmente é o lixo das pessoas mais ricas para ser subsidiado pela tarifa das pessoas mais pobres. Então, o conceito de ambiental, ele ele tem uma força simbólica muito forte, mas no caso tem que fazer as continhas. Então, por exemplo, a Sanasa passar a defender o meio ambiente e não destruir o meio ambiente, é, pagar para o serviço ambiental, recuperar nascente, recuperar mata ciliar, fazer educação ambiental, tudo isso eu acho que, que é perfeitamente possível a Sanasa fazer, fazer bem. Agora, levar o lixo, eu continuo, eu continuo é, é, muito, muito firmemente contra. Por exemplo, o grande exemplo que o PT utilizava para é, incorporar o lixo era... Guarulhos, Guarulhos não, era Santandré. André tinha feito isso. Levou tudo para dentro da empresa de saneamento. Quebrou, simplesmente quebrou. Então, por quê? Porque não é um problema do conceito, é um problema é, econômico. Se o lixo se pagar, se você tiver uma receita das taxas relativas ao, ao resíduo sólido, que eles cubram o custo, você pode otimizar isso dentro da Sanasa, tem gente mas tem uma empresa estruturada, tudo isso são argumentos que você realmente tem sinergia. Mas o meu problema é a tarifa, Isalene. Enquanto o lixo não se pagar, eu continuo defendendo que a gente não leve o lixo para a Sanasa. Agora, a Sanasa não pode ser essa empresa que está no governo Jonas, que é uma empresa contra o meio ambiente. E que, infelizmente, a Sabesp, por exemplo, é contra o meio ambiente. A Sabesp... O, é uma loucura o que a versão fez durante a crise hídrica 2014-2015, né? É, e aqui essa NASA a mesma coisa em relação às questões ambientais. É uma política atrasada, né? Ela, ela pouco considera. Ela, é aquela visão do seguinte: a questão ambiental é o problema do meu vizinho, não é meu. Eu vou usar a minha propriedade o máximo que eu puder. E o meu vizinho é que vai ter que fazer, cuidar das questões ambientais. Só que isso, olhado numa escala é, progressiva, isso é uma tragédia. Então, a Sanasa deveria ser uma empresa símbolo na proteção ambiental e, infelizmente, aqui na cidade não é. Nisso, total acordo de que a Sanasa pode ser protagonista na questão do meio ambiente. Na questão do resíduos sólidos, eu não vi nenhum exemplo, aliás, o contrário, todos os exemplos foram... É Contrários a isso, de levar o lixo para dentro da empresa de saneamento. Junto com a mesma tarifa, cobrando de todo mundo, aí o cara não paga a conta de lixo, você vai lá e corta a água. Isso não existe, gente. Isso é desumano. Isso é desumano. O cara não paga o lixo, você corta a água. Ou você usa água para forçar o cara a pagar o lixo? Quer dizer, hum, hum, eu não consigo. Na minha, eu ainda sou cabeça dura, mas tô melhorando, Isalene, depois de 15 anos, é estou dura. Vicente, mas não é nesse nível, não. Eu até nós já discutimos, o, o, e pode tá aí para dizer: a gente até já discutiu essa questão no, quando falamos uh, das obras do Delta. Eu acho que não, não entraria essa questão do lixo, não. É mesmo a recuperação das nascentes. Eu sou cobrada até hoje a água que fica correndo no Cambuí, as nascentes que tem né, ali na Boa Ventura do Amaral, tem uma nascente que as pessoas aí que moram naqueles prédios me cobram até hoje. Como é que a gente nunca fez um plano de aproveitar lá naquela rua perto da, da Júlio Mesquita, onde tem vários prédios sem nascente que até quem aproveita hoje ainda são as pessoas em situação de rua. Tem várias nascentes no Cambuí e as pessoas me perguntam, eu acho que isso é pensar, sabe, no meio ambiente, o que, que você vai reaproveitar e a questão da mata ciliar. Realmente, acho que a gente precisa fazer alguma coisa, porque Campinas está numa situação muito difícil, e ainda estão acabando com a APA, o que a gente conseguiu de preservação. Concordo, Isalene. Vicente, tem uma questão aqui colocada pelo Reinaldo, sobre se você sabe dizer o nível das perdas hídricas dessa NASA hoje. E eu gostaria de acrescentar uma pergunta minha, você falasse um pouco sobre a gestão da Sanasa. Tem um conselho a Sanasa? Como funciona esse conselho? E como é que, numa nova, numa nova atuação no governo, a gente garante uma maior participação popular nessa gestão? Como é que você vê isso? Como é que a gente discute isso? Então, Reinaldo, o... Com relação às perdas, né? a Sanasa é de muito, isso começou com o Magalhães Teixeira, é claro que conosco teve um impulso e com o Chico Amaral um decréscimo. mas a Sanasa sempre teve uma preocupação com as chamadas válvulas redutoras de pressão e com isso eliminar uma parte da pressão nas redes de água para diminuir os rompimentos e tudo mais. Então, a Sanasa tem uma das menores perdas de água declaradas do Brasil. Né? Então, a Sabesp, para você ter uma ideia, chegou a 26% na crise hídrica, 26%, 28%, já voltou para 32%, que são as perdas históricas da Sabesp. No caso da Sanasa, esse número é de 22%, e estão falando em chegar em 19% de perdas. Então, é um... É um vamos dizer assim, é um patrimônio, a Sanasa é reconhecida por conta desses cuidados que ela tem ao longo dos tempos, eu acho que a gente potencializou muito também né, no nosso período, mas é uma coisa que vem, é, vamos dizer assim, faz parte da cultura da Sanasa, a redução das perdas. Com relação à gestão, Sônia, é, nós levamos para a Sanasa a experiência de ter um membro do conselho de administração, porque a é uma empresa pública, muito embora ela seja com capital 99,999 ,99 controlada pela prefeitura, ela é uma empresa. Não tem ações em bolsa, mas ela tem ações. E aí, é, tem um conselho de administração, como determina a lei da, da, das SA, tem... É, eu, o Conselho de Administração, no nosso tempo, era um salário mínimo de remuneração, hoje é R$ 12 mil, para o cara fazer uma reunião por mês. Salário dos diretores da sanasa é de R$ 70 mil reais por mês. É uma loucura. Né? Bom, é, mas nós introduzimos naquele período, não é o salário, é a remuneração dos diretores que é R$ 70 mil. O, nós introduzimos o empregado eleito pelos trabalhadores no Conselho de Administração. Continua até hoje. Então, ele tem um mandato, ele é eleito e vai para o Conselho de Administração representando os trabalhadores. É, levar a sociedade para o Conselho de Administração teria que ver como, porque a gente fez isso. Só que a gente, vamos dizer assim... É, você tinha um representante do setor de construção civil, você tinha representante do comércio, você, você tinha uns representantes de setores da sociedade dentro do conselho, mas eram convites que nós fazíamos para eles integrar o conselho de administração. É, você tem uma eleição para o conselho de administração? Como fazer? Eu não sei. Eu queria dizer com toda sinceridade que eu acho que muita coisa que eu faria que eu não fiz, eu faria, e muita coisa que eu fiz, eu não faria. Então, essa coisa de eleição para determinados postos, se a gente não tomar um certo cuidado, ou se a pessoa não tiver um preparo adequado, ela vai representar uma corporação, ela vai representar um, um nicho muito específico que não corresponde ao interesse geral que você tem no âmbito da administração, que foi eleita pela população. Essa é uma discussão, por exemplo, nós vamos eleger subprefeito? Essa é uma discussão histórica. Eu, antigamente, defendia. Hoje, eu já estou praticamente achando que você tem que ter um, algum processo de legitimação, mas eleição, na verdade, você está é, é, é, desfazendo em nome de um, de um procedimento, você está desfazendo a legitimidade de quem conquistou esses mandatos. Por outro lado, você tem que ter mecanismos reais de, de, de, de controle da sociedade em relação a, a, a, as contas, aos investimentos e tudo mais. É, nós inovamos muito na nossa época também. Vocês sabem que nós fomos a primeira empresa que tinha uma obra online no Brasil. Então, quando começou a construir o Pissarrão, nós colocamos uma câmera lá no Pissarrão, não era uma, eram algumas câmeras naquela, isso nós estamos falando na virada do milênio mesmo, é? eu, agora eu me ajustei, eu estava errado, no, nós viramos um milênio e um século. Nós colocamos câmeras na, na, naquela, naquelas obras e o orçamento era público. Então, a transparência é um processo que tem que ser radicalizado. Essa participação no Conselho, o que, que seria um representante da sociedade no Conselho? Né? É, nós já vivemos o, o Nilson se lembra, nós tínhamos um dirigente sindical que quando ia para a mesa de negociação, a gente morria de vergonha porque o cara ia para a mesa de negociação e resolveu o problema pessoal dele e não o problema da categoria que ele representava então você tem um representante que vai para uma mesa pra, de pauta única vamos chamar assim, por mais legítima que seja eu não sei Sônia mas eu acho que o conselho tem que ser democratizado a gente tem que encontrar não só com o empregado, eu concordo com a tese, mas eu acho que a gente não pode ser principista. né Por exemplo, eu lembro que o Braga defendia que o orçamento inteiro da prefeitura fosse orçamento participativo. Eu encontrei com ele alguns anos depois ele reconheceu que estava errado. Você pegar o orçamento inteiro, folha de pagamento, tudo e colocar no orçamento participativo, nós chegamos a defender, não nós, não eu, mas o setor da administração defendia. E, e a gente viu que aquilo era um erro, aprendemos juntos que aquilo era um erro. Então, eu não sei se o, o, o modelito, o eleger, é o modelito que vai realmente colocar a empresa como uma empresa pública e não ser, no fundo, no fundo um processo de captura de uma parcela da empresa para, uma, para um interesse específico. Mas concordo que tem que ser muito mais democratizado. Hoje tem mecanismo para tudo quanto é... Olha a reunião que nós estamos fazendo... Né, tem, hoje eu acho que a gente poderia avançar demais, né? tem muitas, muito, essa o compliance, né? tem todo um conjunto de procedimentos que as empresas estão adotando que a gente poderia adotar também dentro da Sanasa. Quem é o presidente do conselho administrativo, Como, é do conselho administrativo da, da Sanasa? Você sabe quem é, você só está me forçando a falar, era seu subordinado lá no sindicato, Pedro Maciel. Pois né? é. Você sabe, esse é, esse é o tipo de pergunta que ele não sei O Pedro Maciel foi um estagiário que o Nilson levou para os sindicatos eletricitários ainda nos anos 1980. Foi você que escolheu ele. Bom, Vicente, a gente não tem mais nenhuma questão aqui. É, tem cumprimentos, o pessoal no Facebook está te mandando cumprimentos, dizendo que gostou bastante da sua explanação. A gente pode fazer o seguinte, então, devolver a palavra para você, para você fazer a sua explanação final, fechar da forma como você quiser concluir, se ficou faltando alguma coisa, alguma questão que você queira é, aprofundar. E vou lembrar aqui aos nossos companheiros e companheiras que acompanham o nosso curso que dia 7 de novembro, sábado próximo das 15 às 17 horas nós vamos ter um novo encontro, vamos discutir a relação com os movimentos sociais, mulheres, juventude, negros, LGBTQI+, com, teremos a participação da Cleusa, que foi secretária de combate ao racismo, da Bessa, que foi secretária municipal da, da Juventude, e do Mariante, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e Wanda Russo, que foi vereadora pelo PT. Então, para a gente concluir essa jornada de hoje, Vicente, devolvo a palavra a você, para você fazer as suas considerações finais. Queria cumprimentar o Brian, estou vendo o Brian, chegou também aqui na, na, na reunião, prazer reencontrá-lo, Brian. Já o prazer nos é um prazer todo aí. meu, Vicente, eu estava dando aula até agora, por isso estou chegando tarde, mas é um prazer, é sempre um prazer ouvir você. Desculpa. Muito obrigado. Bom, eu, eu encerro dizendo o seguinte, primeiro, eu acho que é uma medida acertada do Centro Cultural, a Isalene queria fazer esse registro em livro, é, eu percebo claramente que foi uma inovação então não não, não foi para o livro poderá ir para o livro ainda né mas ele veio para um formato muito mais interessante pelo menos para mim é para vocês eu não sei para mim que para eu para mim para mim que estou falando é, é muito mais legal do que é, é só uma, um texto né mas eu acho que o texto também será importante no futuro encerro dizendo o seguinte eu como eu, eu disse no início, acho que nós tivemos um governo muito é, inovador em todas as políticas públicas, em todas. E a gente acompanhava o esforço de todos os secretários é, para, assim, com um compromisso real com a cidade, com um compromisso real com as pessoas da cidade. Então, eu penso que nós é, tivemos a oportunidade de conviver com um, um, um governo que a história e seminários como esse vão permitir o reconhecimento efetivo daquilo que foi feito em termos de políticas públicas, que foi inovador. Estão aí, muitas delas incompletas, estão buscando referências novas e referências que nós começamos a construir 20 anos atrás na administração pública. Um cumprimento especial à Lene, né? foi como... obrigado por fazer essa menção, mas eu sempre me refiro ao nosso governo. Sinto que a experiência da esquerda na administração pública deveria também olhar para alguns parâmetros do ponto de vista da convivência com diferenças. Essa convivência com diferenças é um processo também sempre muito delicado, ele não é utópico, ele tem que ser realizado na prática, isso envolve... É, questões pessoais, interesses, é, perspectivas de futuro, envolve uma série de questões. eu acho que nesse ponto nós erramos, né? tivemos é, uma perda de, de, de, de energia em torno dessas questões, que infelizmente fazem, facilitou com que não se reconhecesse por exemplo, do, nesse século, nesse milênio, né, a partir do ano 2000, o melhor governo da cidade de Campinas foi o governo que nós tivemos. Não tem a menor dúvida disso, comparar com o Jonas Donizetti, oito anos, imagina nada, um governo sem inovação, sem nada, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem uma referência da cidade de Campinas para lugar nenhum. Toninho era inovador, eu me lembro do Toninho também, quando começou, nós fomos a 13ª... Região metropolitana a ser fundada, né? E o Toninho dizia o seguinte: ele fazer isso com pompa, que eu não consigo. Fazer. Nós somos a 13 região metropolitana a ser fundada no país. O que foi, Nilson? Três? Fala. Era a terceira. eu lembro disso, no ano 2000. Não, e era nós... a terceira. A terceira? Hã? A, terceira. Terceira? Não, a décima terceira. A terceira? A terceira. Não, do país era a décima terceira do país. Nós éramos a 13 terceira região metropolitana e, assim como toda, nós estamos destinados ao fracasso. Porque ele diz esse negócio de região metropolitana é atrasada, não tem nada a ver, ele propostava em rede de cidades, nós tínhamos uma relação completamente diferente. Então eu, eu, eu, eu penso que de um lado políticas públicas um governo espetacular e infelizmente essa relação facilitou com que o julgamento popular do nosso governo não faça jus àquilo que ele de fato representou em termos de inovação e compromisso com os setores mais pobres da cidade. Então foi uma honra trabalhar com o Toninho, sem dúvida nenhuma. Foi uma honra trabalhar com a Isalene. E foi uma honra trabalhar com todos os colegas que tivemos juntos. Eu acho que a gente construiu um espaço importante da história dessa cidade de Campinas. Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Obrigada a todos que todas que acompanharam aqui na sala Zoom, que nos acompanharam também pelo Facebook, pelo YouTube. Como todas as outras conversas, falas, aulas, essa também será disponibilizada nos nossos canais, para ficar à disposição de todos aqueles que quiserem entrar em contato com todo o conteúdo aqui trazido pelos companheiros e companheiras. Agradecemos a, a presença, agradecemos aqueles que colaboram com o Centro Cultural Esperança Vermelha. É, a internet, às vezes... Mas pode concluir, Paula, a palavra está com você. Pode concluir, vai aí. É, não, eu só reforçar que nós somos um centro cultural de militantes, então eu coloquei aí as informações no chat para quem quiser colaborar financeiramente, porque nossas contas continuam. A gente tem feito as iniciativas online, mas fica o convite aí para vocês darem suporte para nós. E aí, uhum. obrigada, Vicente, obrigada, Sônia. Podemos encerrar. <risos> Encerrar com a palavra de sempre, que é fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Mourão e toda essa política genocida, fora Jonas também. E fora Trump, hoje, se Deus quiser. Fora Trump! Se Deus quiser, fora, a população americana. Fora capitalista! Fora Jonas! <risos> tchau, então, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço.